Aqui, às vezes o cara vem assim, ó. Aí não vê e entra ali. Inimigo atingido. Vai lá, mano. Tá, tá Pode me travar, meu Deus. Vai lá, cara. Deus, quero pegar... Ah, eu pegar eles ali, ó Vou tirar tudo do túnel agora Fazer a limpa lá Vamos por ali, que por ali é mais fácil Os caras, tem kit, não sabem como é que coloca o kit e onde coloca, cara